Quer treinar e se divertir ao mesmo tempo? Aqui é possível! Eu sou a Andrea, educadora física, proprietária do estúdio integrado More My Fitness de Londrina. Na próxima edição da Revista Sucesso, estarei contando para vocês um pouquinho sobre o nosso método. Onde em uma hora de treino, você vai trabalhar o pilates, treinamento funcional, o cardio e o five. Tudo isso para trazer um resultado para você.